Vamos lá, vamos para mais um tema aqui, baseado na pergunta. Veio para gente, estou planejando minha cirurgia para dezembro, olha aí. Final de ano, todo mundo querendo fazer cirurgia para ir bem para a praia. Será que eu poderia já viajar em janeiro com a minha família? Então esse é um tema muito interessante, é uma dúvida frequente você quer fazer uma cirurgia plástica e tem medo depois de a cicatriz ficar escura de quanto tempo depois você pode tomar sol gente isso é muito variável o meu professor de cirurgia plástica ele ensinava pra gente que com 30 dias você já poderia fazer tudo eu já vi outros cirurgiões falando que só depois de seis meses e aí a tendência nossa é querer arrumar o um meio termo entre isso aí, porque 30 tá muito cedo, 6 meses é muito longe. Gente, não existe uma receita de bolo. Então a gente vai acompanhar a sua cicatriz. Tem pacientes que com três meses a cicatriz parece que nem operou, tá um risquinho, com a cicatriz clara. O que, que é o normal de uma cicatriz? Ela tem o processo inflamatório, ela fica bem vermelha. Alguns pacientes, essa inflamação tende a ativar os melanócitos, que é a parte que pigmenta a pele. E fica com a cicatriz bem escura por causa dessa fase inflamatória da cicatriz. E ela vai clarear só depois de dois anos de cirurgia, quem tem uma pele com, com a tendência a pigmentar. Sabe o que é a tendência a pigmentar? Você espreme uma espinha fica escura. Você teve uma picada de mosquito, onde o mosquito picou, ficou escuro. Se isso acontece com você, você tem tendência a pigmentar a sua pele. Então, como é que eu posso falar para você que você operou em dezembro, e em janeiro eu vou, já, já vou te liberar para tomar sol e ir para a praia, sua cicatriz tende a ficar mais inflamada. Então saiba que isso é variável, vai depender do seu biotipo de pele, vai depender da cirurgia que foi feita, vai depender do local da cirurgia que foi feito. Se é um local com muita exposição a sol, você fez uma blefaroplastia, ficou com roxo ali no local, imagina tomar sol no local que está roxo, aquilo vai pigmentar e aquela mancha vai ser difícil de tratar ela. Então a gente avalia paciente por paciente e tem pacientes que eu libero sim depois de 30 dias de 60 dias para expor ao sol se a cicatriz dela não está não inflamada, se ela está ótima, mas tem outros que eu restrinjo, tem seis meses de cirurgia mas a cicatriz está escura a gente vai fazer tratamento para desinflamar a gente vai fazer tratamento para clarear essa cicatriz mas é, mesmo assim talvez ela tenha que esperar mais tempo em geral, a cicatriz com 12 meses, com 24 meses, ela já passou o processo inflamatório, já maturou, ela já está uma cicatriz muito boa e preparada aí para você mostrar o seu corpo, para você expor o sol, para você é, vestir o seu biquíni, usar a sua roupa e curtir a sua cirurgia, tá bom? Se você gostou, curta! Deixe os seus comentários se ficou alguma dúvida ainda. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação aí porque vai surgir outro vídeo bem interessante para você. Muito obrigado!